Olá, amigos do canal, olá você, seguidor ou você apenas que caiu aqui de paraquedas para visualizar ou tirar aí a sua dúvida em relação ao tema de hoje. É, seja bem-vindo ao nosso canal, tá? E desde já eu peço que você compartilhe, dê aí um ok, tá? Para esse vídeo, porque eu sempre me esqueço, né, no final do vídeo. E a gente está aqui de volta com a série é, pergunta para o Ale que o Ale responde. Nem tudo meu né, respondo, certo? É, estou respondendo aqui as perguntas que não chega pelos comentários, não chega por WhatsApp, não chega por e-mail. Inclusive você é, tendo também a sua dúvida, por favor mande aí pelo e-mail. Que fica muito mais fácil da gente estar de a gente estar respondendo, tá? É, logo que possível, é claro, porque você pode ver aqui atrás minha, minha na nossa oficina. Então eu tô agora parando um pouquinho aqui. A gente acabou de encerrar as atividades no dia de hoje, né? Então é onde que agora eu estou me preparando para ir embora. Mas antes eu gostaria de deixar aqui uma pergunta respondida para você. Que nos dá essa moral aí de de ver nossos vídeos compartilhar né e e o fundamental é que você se inscreva ok é, a pergunta de hoje é a seguinte é, ele ele escreve assim sinto a ler minha direção puxar para o lado contrário do que estou dirigindo ou estressando ela chega a puxar ao contrário quando eu viro para um lado Quer dizer, você vira para o lado direito, a minha direita E ela puxa para o lado esquerdo Você vira a direção para um lado, para um lado ou para o outro E ela puxa ao contrário disso, certo? Você vira para a direita do volante puxa para a esquerda E assim é ao contrário também É perigoso isso? Ele perguntou É perigoso isso? Eu vou te responder, primeiro a gente tem que ver e encontrar as razões de que, do que está acontecendo, certo? E assim feito, a gente vai determinar se realmente é perigoso ou não. É claro, não resta as dúvidas que direção é um item de segurança, assim como o freio fundamental na dirigibilidade perfeita do veículo. E sim, é, é perigoso, tem seus níveis de perigo, né? mas é perigoso sim. Tá? Mas primeiro deve ser verificado o conjunto da suspensão, porque pneu desagregado, certo? Pneu com calo, né? Pneus aí geralmente é, remold, né? Acontece muito de acontecer isso. É, direção desalinhada. Divergindo ou convergindo. Certo? Talvez um dos pneus só está divergindo ou convergindo. Pode acontecer disso também. Mas eu acredito que a pergunta aqui, que é de hoje, ela se trata de um efeito que quer é causado na direção, principalmente em alguns carros, é mais próprio em algumas montadoras como a GM. A caixa de direção que é aplicada ali pela fabricante DHB ela produz né, todo item, toda a caixa de direção Todas as peças ali E uma das peças delas, fundamentais ali Para você direcionar a direção Se chama conjunto de peão e sem fim Ou conjunto de válvulas e sem fim E no interior dessa válvula Existe é, repartições Ou melhor dizendo, a válvula ela é compartimentada Ela é dividida em basicamente três partes, certo? Que é a barra interna, que é o corpo de válvula, certo? E ainda tem ainda o segundo corpo de válvula externo, que direciona o óleo para um dos lados da câmara do cilindro da direção. Se você quiser participar do nosso curso, que a gente de vez em quando abre aí as inscrições, você vai saber mais e muito mais a respeito disso principalmente você que é mecânico você que é colega aí da, da área automotiva da reparação vai tirar muito proveito e lucro com isso mas enquanto isso se você não quer participar do curso temos aí embaixo na descrição o link onde você pode baixar o nosso e-book tá o nosso e-book é gratuito e ele tem muitas informações úteis a respeito do que estamos falando e tratando aqui no canal eu vou pegar para você aqui um corpo de válvula Que está mais ou menos com esse Ou melhor, que teve com esse defeito Muito bem Eu peguei aqui Três corpos de válvulas Certo um deles a gente não vai utilizar Deixa eu ver qual esse esse daqui é o corpo de válvula que equipa ou que está nas caixas de direção da linha forte tá esse corpo de válvula aqui vai na caixa vício da marca vício é então essa essa essa fabricante que monta essas caixas para ser instalado na, nas cartas de direção da, da linha Ford Pelo menos nos modelos mais antigos né? Anterior aí a 2014 EcoSport, Festa, Ford Car E outros mais que não venho na memória agora Equipa, olha, percebe o barulho? Tá vendo o barulho, né? Então, esse pino aqui, olha Ele está delatado, está folgado aqui dentro fazendo com isso que fica causando esse barulho. Essa direção, ela não chegou ao ponto de tomar da mão não. Para direita, para esquerda, contrário, né? Essa direção ficou fazendo barulho, pá! O cliente ele virava a direção para um lado e pá, ele virava para o outro, pá, do meio, pá, pá, pá, e fazia aquele barulho. Muito mais alto que esse daqui, tá? Essa é o corpo de válvula da caixa Vistion Ford E no que a gente estava falando Da GM, essa aqui é o corpo de Válvula GM Que equipa as caixas do, Dos carros da GM Pelo menos até aí 2014, 2015 Certo Então causando muito defeito principalmente nos veículos Vectra, Zafira Meriva é, Astra também está sujeito a isso né Corsa Nem tanto os veículos mais pesados, né, tem esse problema. Então o que acontece? Esse pino ele quebra ou a barra de direção, que é essa pecinha aqui, ela quebra ou ela torce demais, ela passa do limite, tá? Tá vendo? Eu te falei. Então esse daqui que é o responsável pela torção. Essa barra aqui ela tem um limite de torção, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, se ela torce demais, é sinal de que vai apresentar algum tipo de defeito, tá? Quando ela quebra, o volante ele fica direto. Se é o seu caso, ele está gerando direto para algum lado ou para o outro, é porque quebrou isso daqui. Geralmente, quando o carro está em movimento, está em alta rotação, principalmente, eu costumo dizer... Que numa situação dessa, ou é parede ou é buraco. Então, se você teve esse problema de direção tomando a mão... Para o lado contrário do que você está dirigindo... Cuidado! O alerta! Pé, pé, pé, pé... Esse é o alerta que você deve ter aí na sua mente. porque Um acidente está na iminência de acontecer com você ou com sua família. Ok? Então, muito cuidado... Tá? Leve para o especialista mais próximo Corra, troque essa caixa Isso não tem reparo Isso não tem reparo Troque essa caixa okay? Coloque uma caixa remanufaturado, Uma caixa nova Não sei o que você vai fazer Mas faça alguma coisa Não se dá esse descuido De permitir, que só de colocar sua família, sua vida em risco E de outras pessoas ao redor, né? Então é isso aí, ok? Essa é a pergunta que respondemos hoje e espero que você mande a sua. Coloque aí nos comentários, mande por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Que a gente logo que possível está respondendo aqui nesse canal de direção, ok? Então fica aqui o nosso forte abraço e até a próxima resposta de uma pergunta.